está vindo aqui hoje nessa reunião para falar, é, trazer um pouco, uma prestação de contas do projeto é, dessa iniciativa do CREA Minas, é, do caderno de propostas que foram apresentadas para os candidatos a prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas e vereadores e vereadoras, agora nessas eleições de 2020, com o intuito de, de levar ideias e propostas da engenharia para serem discutidas nos municípios é, com o objetivo né, de valorizar cada vez mais é, engenharia, agronomia e geossciências. Né? Então essa reunião nós vamos começar agora, vai ser uma reunião bem objetiva e é, eu queria só explicar como vai ser essa dinâmica. né? Eu vou estar aqui coordenando essa reunião, passando a palavra para as pessoas é, que estão, é, essas lideranças da engenharia que estão inscritas para falar e depois nós vamos abrir um espaço para quem tiver interesse também em fazer algum comentário. É, essa segunda lista de quem quiser falar vai ser colocada no chat para vocês estarem se inscrevendo, então vai ser por essa ordem, né? A gente tem a expectativa aí de cerca de 10 pessoas. E agora é, nós vamos começar com a fala do nosso presidente Lúcio, depois da Cristina apresentando é, o, alguns dados, né uma prestação de contas mesmo dos dados do, do projeto. E depois a gente vai passar para as lideranças, principalmente dos colégios. É, eu queria também é, reforçar e pedir para que todos fechem os microfones, né para a gente não ter interferência quando um estiver falando, para não ter interferência dos demais. E caso você sua, sua conexão estiver travando, eu peço que feche o vídeo, porque talvez o vídeo esteja pesando a sua conexão. Então, é só fechar que você vai conseguir ter internet aí mais veloz. O Almir está me auxiliando na coordenação adjunto, junto com a Camila também, que está aqui representando o CREA Junior hoje. E eles vão estar tá me passando as informações, os comentários de vocês, as coisas para eu estar tá, tá mencionando aqui. Né? Então, nós vamos ter um tempo é, específico para poder estar tá tendo a fala de cada uma dessas pessoas, eu vou falar quando chegar a hora. E agora eu vou convidar para fazer essa abertura né da reunião e trazer uma palavra o nosso presidente, Engenheiro Civil, Lúcio Borges. Presidente, com a palavra? Primeiramente, boa noite a todos e a todas as participantes desse evento. Para nós é muito importante esse encontro. Queria agradecer a todos né que participaram dessa atividade nossa. Né, a todos os nossos inspetores, os nossos colaboradores, os nossos conselheiros, né, as nossas entidades, instituições de ensino. É, foi importante momento essa carta, onde que nós colocamos as nossas propostas. Né, então, queria primeiramente isso aí, falar dessa importância que foi essa carta aos nossos candidatos. Né, então, assim agora nós vamos partir para uma etapa seguinte, falando que as portas do CREA estarão abertas a todos os candidatos eleitos, aos não eleitos também, que nós precisamos de dialogar com a sociedade. Né? Então, é muito importante que a gente continue esse trabalho. Nós vamos fazer esse, esse balanço hoje, né? Sim, tivemos uma aderência muito boa né? dos candidatos. Nós vamos organizar o trabalho também, a partir de janeiro, fazendo essas visitas aos eleitos, levando essa carta, como que será a nossa participação nas políticas públicas dos municípios. Então, é muito importante que a gente dê esse passo inicial hoje aqui para que a gente organize o nosso trabalho É um trabalho amplo, é um trabalho de todos, né é um trabalho do CREA Minas. Então, é um trabalho dos conselheiros, das entidades, dos inspetores, instituições de ensino, é colaboradores, então, se é um trabalho nosso. Fiquei feliz, foi um resultado valoroso, né nós tivemos uma, uma participação ampla, então, queria falar isso, dessa importância da nossa participação nas políticas públicas. Essa semana, tive uma visita do ex-prefeito Márcio Lacerda, ao CREA de Minas, ele foi lá conversar com nós, é, tive também a visita do nosso vice-prefeito de Montes Claros, eleito o nosso conselheiro Guilherme, que está presente aqui, né, Guilherme, você visitou nós ontem, foi importante a conversa para que a gente possa preparar o nosso trabalho junto com as, as prefeituras, então, assim, nós temos um amplo trabalho a ser feito. Então, a minha fala inicial era isso e desejo um bom trabalho a todos nós. Obrigado, viu, Maicon? Obrigado, presidente, pelas palavras. Quero registrar aqui a presença né, de alguns inspetores. Eu não vou falar os nomes, que são muitas pessoas. É a presença também do Guilherme Guimarães, que foi eleito agora vice-prefeito de Montes Claros. Do José Eurípedes, que foi candidato a vereador também em Araguari. Do Michel Sinclair, que foi candidato a vereador ali em Ubelândia, Do Danilo, que foi candidato a vereador, foi eleito agora em Araçuaí também. Se tiver mais alguém aí, já já a gente menciona. E agradecer a todos pela presença. Né? É, os conselheiros, inspetores, membros do colégio de instituições de ensino, membros do colégio de entidades, assessores e também os participantes da comissão que, que está tocando esse projeto. Né? Então, agora eu vou chamar a Maria Cristina, gerente dos colégios, para poder estar tá trazendo um pouco das informações, os dados, contar como foi é, esse, esse projeto até então, como caminhou até agora, até essa semana que teve, a semana das eleições, e no final dessa reunião, inclusive, nós vamos ter um panorama aí de como isso vai ser tocado daqui para frente, como bem trouxe o nosso presidente agora há pouco já algumas informações, né? Então, Maria Cristina, Cristina, fique à vontade com a palavra. Obrigada, Michael. É, então, boa noite, saúdo a todos os colegas e todas as colegas, né? Com votos de saúde e paz. É, a mim foi dado... Né, a missão pelo presidente e pelo grupo de trabalho, de é, apresentar os resultados quantitativos do trabalho realizado pelo CREA e todos que estão aqui presentes, sobre a entrega da carta proposta né, da engenharia, agronomia e geossciências aos candidatos nas eleições municipais. É, o trabalho, ele, ele se iniciou no dia 14 de outubro. E até o dia 15 de novembro, ou seja, num é, período aí de 31 dias, né, somente 31 dias em função da pandemia, etc. Mas o grupo, a partir do dia 14 de outubro, é, em relação à adesão à Carta do CREA, foram feitos 167 candidatos, né, apresentado a carta, em 81 cidades mineiras, é, onde eles se comprometeram com a Carta do CREA. Dos 63 candidatos a prefeito, 12 foram eleitos. Dos 10 candidatos a vice-prefeito, 4 foram eleitos. Dos 94 candidatos a vereadores, 17 foram eleitos. As propostas tiveram adesão de candidatos de 29 dos 33 partidos que estão registrados no TRE. É, no site do CREA, né, publicamos as matérias sobre os esforços de 33 cidades em apresentar as propostas para os candidatos locais. O CREA né, é, esteve presente nas mídias, divulgou nas redes sociais a carta e os signatários. Então, nós alcançamos é, o máximo de candidatos que procuramos né, para que as próximas eleições é, nosso engajamento ainda seja maior. É, o trabalho ele foi realizado com as mãos de todos e de todos aqui presentes. Por isso, né, nós parabenizamos a atuação dos inspetores em exercício e eleitos pelo empenho, pelo compromisso. Nós parabenizamos os colegas conselheiros, diretores, dirigentes de entidades, coordenadores do CREI, CREI Júnior, pelo trabalho realizado, né, pelo engajamento. Em especial, nós parabenizamos o presidente Luz pela firmeza né, de colocar a engenharia atuando nas eleições municipais, firmando esse compromisso da carta de adesão com os, os novos prefeitos e os vereadores eleitos. E para terminar, é, parabenizamos, um parabéns maior para os candidatos que também estão aqui presentes, os eleitos, os não eleitos, porque é, pela coragem, pelo trabalho realizado né, nas eleições, se comprometendo com as necessidades sociais e coletivas e pensando nesse bem maior nas nossas cidades. Vamos com tudo, né gente? Com, junto com o nosso presidente, que vai nos orientando aí no CREA Minas, com a união e diálogo na continuidade desse trabalho. Em, em linhas gerais, seriam essas as informações. E muito obrigado, Cris. É, agora eu queria convidar, né, para estar tá trazendo uma palavra, os coordenadores dos colégios e, e representantes do CREA de Minas Gerais. E aí eu queria pedir que, se possível, né, é, fazer a fala em dois minutos, porque a gente também quer ouvir os participantes da reunião. Né? Então, é, eu vou começar agora convidando o José Eurípides, que é nosso inspetor de Araguari e coordenador do Colégio de Inspetores do CREA de Minas. Né? José Eurípides, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite ao nosso presidente Lúcio, é, parabenizá-lo pela reeleição, foi um grande trabalho que ele realizou e com isso conseguiu novamente esse mérito. Agradecer a Cristina pela dedicação que ela teve durante essa campanha, não só do Lúcio, mas incentivando a gente também nos nossos pleitos aqui nas nossas cidades. Agradecer também aos inspetores, nossos colegas, um ano muito atípico, pouca participação, é, de plenário, a gente quase que não teve muito contato, mas agradecer a todos que representaram o CREA durante esse período todo. Bom, a gente, falando assim um pouquinho da experiência de ser candidato, é, não é fácil conseguir o voto do eleitor, realmente é muito difícil, a gente enfrenta uma campanha com várias dificuldades, desde a compra desleal de votos, algumas promessas bastante irrelevantes, mas a gente conseguiu nessa caminhada identificar vários problemas que durante o dia a dia a gente não entende como sendo de relevância. E a gente compreendeu que a engenharia ela precisa estar presente desde a construção de casas até a construção e dimensionamento de rede de esgotos. Então a gente fica muito preocupado e ao mesmo tempo assim confiante diante da, do empenho que o nosso presidente Lúcio está querendo demonstrar e fazer junto aos nossos candidatos eleitos que é a, a engenharia funcionando de uma maneira bem clara para ajudar a nossa população ajudar nossos profissionais então a gente quer dar um abraço aí especial para o nosso presidente desejar a todos muito sucesso nessa nova caminhada. Obrigado. Muito obrigado, coordenador Zé Olípedes. Quero convidar agora para fazer uma fala o coordenador do Colégio de Instituição de Ensino, Rondinelli. Muito obrigado, Maico. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Lúcio. Aproveito e dou os parabéns pelo projeto tão bonito e tanto sucesso que tivemos nesse, nessa proposta. Parabéns também a toda a equipe que teve envolvida nisso aí, de uma maneira especial meu abraço a Cristina e companhia parabéns também aos candidatos que foram eleitos né e de uma certa forma todos os candidatos que se comprometeram porque mostraram um compromisso com o que é melhor para as nossas cidades né é... Aqui a minha satisfação em fazer parte desse conjunto, dessa, desse, dessa turma que eu dados E apresentar as cartas, e na minha região, no mesmo de cidade pequena, nas duas cidades que eu fui fizeram a decisão esta campanha. Na minha cidade, fizeram essa adesão, então foi muito satisfatório poder participar disso aí, e eu sei que vai ser mais satisfatório porque outro. Bom, pessoal, parece que caiu a conexão do Rondinelli, né? Vamos ver até ele voltar, a gente passa para ele concluir. É, vou convidar agora o coordenador do Colégio de Entidades, Valdimir. Bom, boa tarde a todos. Parabenizar aí o presidente Lúcio, parabenizar a todos os colegas né, da engenharia, e agronomia e geossciência que foram candidatos. Realmente não é fácil ser candidato, participar de uma eleição. Eu tive a honra de ser candidato a vereador há uns 20 anos atrás. É difícil, principalmente, a campanha de vereador, que é muito dividido dentro de uma cidade interior, principalmente. E acho que esse projeto é muito importante. Acho que o CREA tem, sim, que participar, e nós profissionais, mais ainda da vida pública e das atividades dentro do nosso município. E no caso nosso, das entidades é de grande importância que as entidades junto com o CREA, né, é, celebrem parcerias com os municípios, principalmente aqueles que agora teremos colegas engenheiros na gestão, que seja vice, o presidente, vereadores, e a gente estreita essa relação com os municípios. Então é de grande importância. E tivemos já reunido ontem e anteontem, com o Jean, com a Cristina, com o Lúcio, a respeito da regularização das entidades. Então, acho que todas as entidades deverão estar prontas para celebrar convênios, para estar prontas para é, participar de chamamentos junto do CREA, do CONFEA, e com isso fortalecer cada vez mais. Então, essas são as minhas palavras. E, mais uma vez, parabenizar a todos os colegas que foram candidatos, principalmente os eleitos. E, em nome de todos os eleitos, eu vou aqui dar um abraço no meu amigo Guilherme, vice prefeito aqui de Montes Claros, inclusive eu estou aqui na, na grande Montes Claros, né, Guilherme? E dizer que realmente é importante, tá? É, isso engrandece a nossa engenharia. Um abraço a todos. Muito obrigado, Valdemir. Quero registrar a presença aqui também do nosso diretor de relações institucionais, que foi candidato a vereador também, o Álvaro, e também do nosso conselheiro, que também foi candidato, foi candidato a vice-prefeito em Sete Lagoas, Heber França, o Ebinho. É, agora eu vou passar a palavra para Camila, que é diretora de comunicação do CREA Júnior, diretora estadual de comunicação. Ela também vai fazer uma fala aí representando o CREA Júnior, que tanto contribuiu aí nesse projeto. Camila, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maicon, Lúcio, Cristina. É, primeiro, quero parabenizar o CREA pelo projeto né, e ressaltar a importância dele né, na no vínculo com os candidatos para poder levar cada vez mais o dia a dia da engenharia para as nossas cidades. né? O CREA Júnior ele pôde participar do projeto ajudando na divulgação nas nossas mídias sociais. É, foi divulgado em 39 páginas de núcleo três regionais e mais o nosso estadual, né? totalizando 42 páginas. O pessoal do CREA Júnior, junto com as inspetorias de algumas cidades, também pode estar participando da entrega das cartas. Né? Quando, nos casos que isso foi inviável, o pessoal enviou via WhatsApp, tendo um contato direto. E assim, nós do CREA Júnior ficamos muito felizes de poder participar e ajudar o CREA nessa iniciativa tão importante para nós muito obrigado Camila Obrigada. é pessoal agora eu vi que já que tem uma lista aqui uma listinha de quem já se colocou à disposição para estar tá falando né então eu vou começar já a falar da lista ao final da é, da fala de vocês que se inscreveram aí a gente vai passar para a fala do Jean que é o presidente da FAIA da Federação das Entidades de Classe que também vai ter uma fala e, por fim, do Marco Túlio de Mello, que também está presente aqui na região, na, na reunião, que vai falar sobre é, a continuidade disso agora após as eleições. Né? Então, é, o primeiro inscrito aqui que apareceu para mim foi o Estênio, né, inspetor eleito da inspetoria de Lavas. Estênio, fique à vontade, eu vou pedir para cada um que for falar também que, é, que se atente ao tempo de dois minutos, por favor, para a gente conseguir dar tempo de todo mundo participando. Beleza, Belém. Obrigado, Maicon. Eu, Sim, vou ser bem breve na, na minha fala. Antes de qualquer coisa, parabenizar o nosso presidente reeleito, Lúcio. Também cumprimenta a Cristina pelo engajamento, pela liderança, em nos mandar sempre mensagens, através provavelmente do grupo de transmissão dela, que nos faz é, ficar engajados em querer participar e contribuir com a proposta do CRES, muito interessante. E eu falo hoje como representante da inspetoria aqui de Lavras, é, na ausência do Inspetor Chefe, o nosso amigo Jorge, e do Reginaldo que não puderam estar presentes, é, nós somos muito felizes. Conseguimos encontrar todos os candidatos aqui de Lavras, inclusive a prefeita eleita Jussara e seu vice, assim como o de Jaci também, que hoje eu resido em Lavras, mas o de Jaci que é a minha cidade natal também encontramos todos os, os candidatos de lá também, o, preside, o prefeito eleito o Fabiano e todos se mostraram muito satisfeitos. Com é, as propostas do CREA e isso foi só o primeiro passo, assim como eu conversei com o Jorge essa semana é, O interessante é que agora a gente se assim, esses laços estreitos com eles Para que além das propostas a gente consiga é, executá-las, Na é verdade? Então a gente também teve contato com o pessoal do CREA Júnior bacana é, Ouvir a representante aí, o pessoal do CREA Junior já se prontificou em ajudar a gente aqui na Inspetoria de Lavras A conseguir executar alguns dos nossos planos e basicamente é isso um grande abraço aos nossos colegas de classe e sucesso a todos né? no futuro mandato a partir do ano que vem. Obrigado, Maicon. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela fala, Agora vou passar a fala para o Michel Sinclair, inspetor, se licenciou também, candidatou a vereador em Uberlândia. Michel, fique à vontade. É, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com meus amigos. Cumprimento o presidente eleito. Cumprimento a você, Maicon. Parabéns pelo engajamento que você está tendo aí. A Cristina. É, então, é, você comentou aí do, do, da do porcentagem, é, concordo com as palavras dos amigos aí, a campanha de vereador a campanha não é campanha fácil. É, eu, eu realmente estou tô, tô tentando digerir aqui eu, onde foram os erros aqui, mas fica a reflexão aí para, para as próximas eleições. Eu acho que quem quiser fazer um.. um que, se quiser uma candidatura agora para Estadual, para Federal, tem que começar a plantar agora. tá Eu, por exemplo, no meu caso aqui, eu resolvi sair com faltando um ano e meio. Então, assim, eu acho que foi um dos erros, né? A gente tem que sentar e fazer esse planejamento estratégico aí. Se a gente quiser ocupar as cadeiras mesmo, realmente, né? Eu acho que é importante, eu só fico a reflexão, né? foram 94 candidatos, se eu não me engano... De 94 a gente teve é, 17 leitos, né? assim, foi, foi uma, uma quantidade pequena. Né? Se você pega aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem 6.554 engenheiros. Eu, eu tive 479 votos. É, eu não peguei fundo eleitoral, é, eu não, eu não peguei, fiz campanha nos modos diferentes para ser um laboratório. Então, assim, eu, a gente tem que usar isso de, de forma aprendizada. Eu não, eu não vou poder ficar até o final, porque eu estou saindo amanhã. Eu vou ficar, eu tirar uns dias, porque nesses, nesses 90 dias aí eu, eu consegui empresa e candidatura e realmente não é fácil. Tá? Eu vou, não vou poder ficar até o final. Agradeço a todos aí. Tá, eu tenho um WhatsApp aqui, o que vocês precisar de, de, de material, de, de feedback. Agora a gente tem uma experiência para trabalhar. Beleza? Fiquem com Deus todos aí. Forte abraço. Muito obrigado, Michel, pela fala. É... Agora, passar a fala para o Danilo, né, que é o inspetor eleito de Araçuaí, que foi eleito vereador agora nas suas eleições. Danilo. É, gente, boa noite a todos. Deixa eu só colocar o telefone aqui no silencioso. Então, gente, primeiramente, boa noite a todos. A todas. Vocês me desculpem pela voz, que ela voltou aos poucos hoje, devido aí a um pouco também do processo desgastante que foi da campanha. É, Parabeniza ao Lúcio aí pela reeleição, a Cristina Maico pelo trabalho desempenhado. É, sempre contato aí durante o processo eleitoral aí, tanto da inspetoria, tanto agora também. E também deixa reflexão aí a os demais colegas foram candidatos para não desistirem, para continuarem firmes e fortes. Parabenizo aí ao colega Guilherme pelo êxito. Tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes quando estava fazendo mestrado. Retornei para a minha terra, tive aqui a, a, a sorte né, de sair também vitorioso na campanha, mas a gente sabe dos desafios. E aí eu vou deixar aqui mais uma a tarefa para você Lúcio, que é muito importante. Conversando com os colegas profissionais, a gente vê a importância de agora a gente cobrar dos prefeitos eleitos a inserção dos profissionais da área da engenharia, da geossciência, e principalmente da agronomia, ou nos cargos de confiança, ou principalmente os cargos técnicos. Não dá mais para a prefeitura ser amadora em política pública relacionada à engenharia e agronomia. Tem que inserir os profissionais, tem que ser por meio do processo seletivo, concurso público, e se possível, né, gente, também que se inserir nossos colegas nesses cargos de secretários, que é muito relevante. E aí no mais, é, parabenizo a todos, deixo também que à disposição o contato da Escritoria de Araçuaí, e também do mandato de tem Araçuaí, tá bom? E nós vamos dialogando mais aí. Abração a todos. Danilo. É essa, essa que é a nossa tarefa agora. A tarefa nossa é organizar este trabalho, né? Esse trabalho aí, aqui é um trabalho de todos, né? De todos nós trabalhar junto com os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores. Então nós vamos organizar este trabalho agora. E hoje nós estamos dando o pontapé inicial nesse trabalho. Você está correto. Bom, pessoal, quem não tiver com a fala, eu vou pedir, por favor, para fechar o microfone, porque está dando, tá dando eco aqui. Obrigado pela, pela fala, Danilo, obrigado, presidente, pela explanação também. É, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Paulo, que é presidente do Clube de Engenharia de Divinópolis. Luiz Paulo, fica à vontade. Olá, vocês estão me ouvindo? Se... Ô, Maico, vocês estão me ouvindo? Só para... Ah, beleza. É, boa noite Sim. a todos. Estamos ao Obrigado, querido. Parabenizar aí a, a, o belo projeto né, do presidente Lúcio de trazer essa questão da carta para os candidatos. Parabenizar também os colegas profissionais eleitos aí nesse pleito e falar que é, agora é o momento, né, igual o presidente comentou, os outros colegas comentaram, de, de dar prosseguimento nisso daí e fazer esse trabalho junto aos prefeitos eleitos, junto às prefeituras, aí, às câmaras de vereadores. E, realmente, eu vejo muito a questão de é, ocupar os conselhos né, das cidades. Então, aqui em Divinópolis, a gente teve agora uma, uma grande vitória aqui para a engenharia. Foi aprovado pela Câmara dos Vereadores um conselho do desenvolvimento aqui da cidade. Então, a gente conseguiu lá cadeira para CREA, cadeira para o Clube de Engenharia. É, não é uma, uma cadeira de voto deliberativa, nós somos convidados a participar do conselho, mas acredito que devagar a gente vai conseguindo abrir cada vez mais espaços a, a ocupar né, essa, esses cargos de dar um conselho técnico para não deixar essas demandas técnicas somente na mão dos políticos. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho é, muito forte nesse sentido aqui em Divinópolis. É, me coloco à disposição aí para conversar com vocês depois, se alguém tiver interesse de trocar uma ideia sobre isso. Então, aqui em Divinópolis a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido de participar de vários grupos, vários conselhos, unindo a outras entidades também, juntando força para conseguir contribuir no município, ajudando a prefeitura, ajudando a Câmara. Então, a gente tem vários projetos aqui da Câmara dos Vereadores e do Executivo que a gente vai lá, participa, ajudando a revisar a lei que envolva a engenharia, ajudando a desburocratizar a cidade. Então, toda a gente tenta contribuir, mas sempre por essa porta do Conselho. A gente ainda não teve uma uma participação efetiva aqui em eleições ainda. Mas tudo é uma questão de, de ajuste, né, de construção, que a gente pode buscar isso no futuro. Então, me coloca à disposição aí para a gente trocar ideia no futuro aí sobre como que a gente está fazendo aqui e como que a gente pode ajudar outros colegas aí também. Beleza, obrigado. Muito bom, Luiz Paulo, muito obrigado pela fala. Agora eu vou registrar a presença também de dois engenheiros que foram candidatos nessas eleições. Né? O que foi candidato a vereador de Sete Lagoas e o Fabinho, nosso pedor ali de São João Del Rei, que foi candidato também a vereador. Fabinho, inclusive você está inscrito, né? Para falar, Fique à vontade. Ah, eu vi seu nome aqui, não está escrito. A gente não está te ouvindo. Fábio, abre o microfone. Esse microfone tá fechado, Fábio. Okay. Vai, cheguei, cheguei. <risos> boa noite, presidente Lúcio. Boa noite, colegas. Boa noite, Maicon. Jean. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu digo que conviver com a família Creia, para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande. Fui candidato a vereador aqui em São João Del Infelizmente, não consegui ser eleito, mas trabalhei. Né? E, e fiz o que pude, me dediquei, mas a política eu falo que é uma verdadeira caixa-preta, é uma equação matemática que eu tenho que aprender a descobrir para a gente descobrir os números, né, Maico? Você também concorda comigo, né? Mas, é, como inspetor e como amante da engenharia que sou, eu agora, é, prosseguindo o nosso trabalho, né o nosso compromisso de fazer de construir cidades boas de se viver. Eu quero esperar o prefeito que foi reeleito né, e os novos vereadores que vão tomar posse em janeiro. Vou até eles, vou levar a nossa cartilha, né, aquela cartilha que o Creia brilhantemente elaborou. Quero entregar nas mãos de cada um e colocar né, a engenharia a serviço da cidade. Mas, como inspetor, eu tenho participado aqui do Conselho Municipal né, de Preservação do Patrimônio, que né, que praça Rey, que é uma cidade histórica, é um conselho de suma importância, ele lida diretamente com a engenharia e eu não sei por que ele era discriminado. Aqui nós tínhamos várias arquitetas que participavam desse conselho e o CREA não tinha cadeira. Então, mediante um, um trabalho árduo, e uma aceitação muito boa da presidenta né do conselho, eu consegui colocar o CREA numa cadeira efetiva dentro desse conselho, que eu acho de, de, de importância assim extrema. Por quê? Porque trabalhar com preservação né de, de nossa cidade, que tem um patrimônio é, histórico de elevada riqueza, a engenharia tem que estar presente. E né estou me despedindo também como inspetor esse ano. Né? Ano que vem vamos ter novos inspetores aqui, mas são todos amigos. Eu estou me afastando do cargo de inspetor, mas me afastar do CREA, jamais. Viu, presidente Lúcio? Junto do CREA junto de vocês, eu quero permanecer aí sempre. tá? Uma boa noite, um abraço e parabéns por essa iniciativa e sempre que tiver outras, podem me convidar que eu vou estar presente. tá? Um abraço. Muito bem, Fabinho. Obrigado aí. Obrigado, Fabinho, pela fala. Eu não sei, o Arthur Tioaflutoni, se ele só se inscreveu ou que só registrar presença. Arthur? Bom, é, Então, já vou passar para frente aqui. O próximo que pediu a fala aqui, ou também não sei se registrou a presença, foi o Ebinho. O Ebinho foi candidato a vice-prefeito de Sete Lagoas. Bom, pessoal, vou seguindo. Opa, pode falar aí. Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí, parabéns, Lúcio, aí pela, pela eleição, a todos os amigos que falaram. Estou aqui com, com o prefeito nesse momento. prefeito não eleito? prefeito não eleito, mas que somos vitoriosos de toda forma. agradecemos aí a o apoio de todos, o incentivo e a receptividade. Foi uma campanha maravilhosa, onde nós saímos vitoriosos de qualquer forma. Aprender muito, conhecemos muito, tivemos o apoio de todos vocês e, claro, faremos o acesso Lagoas ainda melhor. A gente não para, né? Um abraço. Muito obrigado, França Sebinho. É, agora eu vou passar a palavra para o nosso conselheiro que foi eleito lá em Montes Claros, vice-prefeito Guilherme. Boa noite, Michael. Está escutando? Opa, perfeitamente. Boa noite, presidente Lúcio. Boa noite, a colega Cristina, todos os nossos colegas. Né? Ontem eu estive com o presidente Lúcio ah, conversando um pouco né, com o conselheiro da Câmara de Engenharia Civil que ainda estou no meu mandato. Mas dizer o seguinte, é, é, foi a primeira vez que eu participei do processo eleitoral e vejo como é difícil né, é, passar, ficar à frente de uma coisa tão é, complexa. né. Não existe um modelo matemático, acho que um dos colegas nossos está querendo aprender qual que é, como que é o modelo da eleição, não existe isso. né. Cada eleição é um processo diferente, eu imagino, né, apesar de ter sido a primeira vez, e aqui nós tivemos, eu fui secretário de estrutura e planejamento urbano durante quatro anos e conseguimos fazer uma, uma gestão muito profícua, né? tanto que o prefeito foi reeleito né? junto comigo, né? ou seja, na verdade ele foi o eleito né? prefeito, eu fui o vice, nós tivemos 86% dos votos né? em Montes Claros, ou seja, chegamos quase a 200 mil votos, né? nem precisamos do segundo turno. Mas é, o, o que eu mais acho que, independente de vangloriar isso, o que eu mais gostaria de falar é que eu parabenizo muito o presidente Lúcio. Eu acho que, eu, assim, também por não ter sido nunca candidato, mas eu nunca vi o CREA tão democrático e abraçar todas as candidaturas, independente da matise é, partidária, ou seja, e levando a engenharia para frente. Então, eu tive o apoio aqui... É, maciço dos engenheiros. Tivemos colega, a... candidato a vereador que, infelizmente, nenhum deles foi eleito. Mas eu entendo que, e aí, é, é talvez, ampliando essa questão, nós precisamos deixar de trabalhar apenas nas câmaras de vereadores. Nós temos que construir na base. Por isso que tem uns três quatro meses que, junto com os conselheiros da Câmara de Agronomia de Montes Claros, da Câmara de Elétrica de Montes Claros, né, da Câmara de Mecânica, que são de Montes Claros, a gente está construindo vários modelos para efetivamente é, trabalhar a base. Não adianta esperar os votos de engenheiros. Né? Infelizmente, ainda a engenharia, ela, os engenheiros ainda tem uma, uma dificuldade nessa discussão política. E os votos estão lá na base, com outros segmentos. Então, é, é, é pensar na agricultura familiar, pensar na energia fotovoltaica, na engenharia pública, né? é participar disso mas tirando das nossas caixinhas, nós temos que sair, achamos que achamos que somos é, vamos dizer assim, uma excelência diferente da população e se a gente não tiver um apoio de outros segmentos, nós não vamos chegar lá. Então, presidente Lúcio, Maicon, Cristina, agradeço muito o, o, o apoio que vocês deram, foram, foi muito importante nesse processo. Eu, eu tenho certeza que a, a engenharia, conforme ao longo do processo é, do mandato do prefeito e ao longo do processo eleitoral, nós fizemos várias pesquisas. E o que mais mostrou, além da grande capacidade de gestão do prefeito do foi as obras que valorizou muito a engenharia. Então, a engenharia em Montes Claros ela foi bem vista, ela foi bem avaliada e é o que vocês precisarem da insignificância de um vice-prefeito, afinal de contas, ele não tem um a caneta na mão, mas nós estamos é, à disposição aqui. Obrigado, presidente Lúcio, boa noite a todos. Muito obrigado pela fala, Guilherme, fantástico. É, pessoal, agora parece que o Falcão também, ele está com outro nome aí, mas ele pediu a fala. Falcão. É Boa noite a todos, está ouvindo, Marco Só dá um joinha. É, eu tô com outro nome que eu tentei entrar e, e aí deu errada e teve um moço aqui no CREC que deixou eu usar o dele. Então, eu quero dar né, os parabéns a todos, a começar do nosso presidente Lúcio. É incrível pensar numa reunião como essa, numa oportunidade como essa que ele está dando aqueles que realmente são são chamados a entrar na vida pública ou têm interesse em participar. É extremamente louvável, é uma coisa que eu sempre conversei com o Lúcio. Fico feliz né, de ver isso e parabenizo todos aqueles que participaram e os que foram eleitos, na pessoa aí do Guilherme, que né, como vice-prefeito futuro aí a partir de, de janeiro de Montes Claros, a gente fica muito feliz de ver, e, e participo também das palavras dele nessa questão da, da, da forma democrática, como o Lúcio né, deixou isso acontecer, não privilegiando nenhuma linha ideológica ou movimento partidário, mas de uma forma muito mais interessada no nosso grupo de engenharia, da agronomia, das geociências. E aí, Maico, né? eu digo, como eu sempre conversei com você e com todos aí, é, é, é um privilégio, nós que somos formadores de opinião, que trabalhamos no desenvolvimento da nossa sociedade, a gente tem sim obrigação de se envolver, de transformar a vida das pessoas, não só com conhecimento técnico, mas com a capacidade técnica que a gente tem de influenciar e de fazer acontecer. Então, sim, fico feliz demais de participar. Parabéns a todos, a vocês, é a Cristina também. e É Humberto Falcão, meu nome está tá diferente aí, mas é, é um prazer enorme poder participar desse dia histórico aqui. Valeu! Muito obrigado, Falcão. É, bom, pessoal, parece que as inscrições acabaram, né? Muito legal o pessoal marcando presença ali, colocando também. Queria agradecer a todos pela fala, né? E, e a gente vai dar andamento aqui. O, vou passar a fala agora para o é né, que tá aqui representando a Federação das Entidades de Classe. Jean fique à vontade para fazer sua fala também. É boa noite a todos. Saudar o nosso presidente russo nosso diretor da auricular. é O Cai é realmente é de parabéns, né? Eu acho que esse projeto, esse programa, ele é importante. Igual já foi dito aqui sem nenhuma conotação ideológica, foi dado oportunidade a todos, foi incentivado a todos. Na minha opinião, todos que participaram do processo já são vitoriosos. Alguns colegas nossos conseguiram a eleição, mas só de ter se inscrito, participado do processo, para mim já é uma grande vitória. E eu vejo aí um grande esforço do nosso conselho, CREA, e fazer essa mudança dentro da nossa categoria profissional, os profissionais da engenharia, da agronomia, das geossciências, que é essa da participação. né? É fundamental que o que decide a nossa vida, que decide o rumo das coisas no nosso país, é a política, é o posicionamento, é a discussão. Né? Então, eu acho que isso é uma semente, eu já disse isso da outra vez, que foi lançada, e agora nós temos que regar, nós temos que fortalecer, essa semente já germinou, e e agora é um aprendizado, é um aprendizado para todos, mas é um processo que está no início ainda, né agora tem o depois, o durante, tem o depois, e certamente nos outros processos, a engenharia é mais fortalecida ainda, para se inserir com essa com essa visão, claro, é um aprendizado para todo mundo, eu entendo que no processo político, a gente tem que focar o produto a sociedade, né olhar o lado social e humano, mas isso, nós aprendemos nesse processo a pensar a cidade, a pensar o agronegócio, em pensar o campo. né? Então, esse foi um exercício, esse é uma semente, esse é o início de um programa. É só o início. E aí, Lúcio, é, você está de parabéns mesmo, porque essa abertura que foi dada, essa construção que está sendo feita, ela é só o início. E o CREA precisava realmente puxar. E o CREA está puxando, né? Então, nós estamos só começando alguma coisa que precisava realmente ser feito para fortalecimento e para valorização é, da engenharia, da agroecologia e das geossciências. E aí, nós temos que integrar isso mesmo. Né? Os conselheiros, são os inspetores, são as entidades de classe. Nós temos que fazer essa integração mesmo. Né? Deixar as ideologias de lado e focar naquilo que nos interessa, que é o fortalecimento da engenharia, que é a valorização da engenharia, e respeitando cada um dentro da sua ideologia. Porque se nós continuarmos assim, no, igual está no Brasil, a focar em discussão de ideologias, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Né? E nós temos que construir um país, e construir um país é pensar em todo mundo. Então, é, o Cair de parabéns, o presidente Lúcio, o nosso diretor Alvo Goulart, e também brilhantemente aí, e em nome do Guilherme aí, parabéns, Guilherme, pela grande vitória, né? Em seu nome, saudar a todos que foram candidatos. É isso aí, tá certo, gente? Vamos fomentar, vamos continuar, vamos fortalecer esse projeto. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tá bom? Um abraço a todos. Seguimos em frente. Muito obrigado, Jean. Passar a palavra agora para o ex-presidente do Crédito, Confé, Marco de Melo registrar é, aqui a presença de toda a comissão, Alírio, Ricardo, é, Edílio Marco Túlio, né, Cristina, para poder, Ronaldo, para poder estar... Agora o Marco Túlio vai falar para a gente qual que é a ideia é, de adiante, né? O que foi falado até agora foi um, um retrato do que aconteceu, e como foi o andamento, quais foram os números e agora o Marco Túlio de Melo vai trazer para nós é, como era aqui para frente, né? esse projeto. É vontade. Obrigado, Maicon. Boa noite, presidente Lúcio. Boa noite, nosso diretor Álvaro. Boa noite a todos os nossos coordenadores, os diversos colegiados, o CREA Júnior. E de uma forma muito especial e carinhosa a todos aqueles que colocaram à disposição da sociedade os seus nomes para essa disputa eleitoral. Eu estou assessorando a pedido do presidente Lúcio esse projeto, junto com Edílio que é nosso vice-presidente, toda a equipe que aqui foi citada pelo Banco, para buscar não só essa primeira etapa, e vocês viram pelo relato da Cristina, que nós alcançamos alguns números resultados muito interessantes, apesar do prazo curto né, desse processo eleitoral, e numa conjuntura, inclusive, de pandemia, onde as dificuldades de comunicação são imensas, mas é um resultado fantástico que foi obtido até agora. Isso se deve muito a esse compromisso, compromisso inclusive dos candidatos com a carta apresentada pelo CREA, como também compromisso assumido pelos inspetores, pelos conselheiros, pelas entidades de classe, pelas instituições de ensino e também do CREA Junto de conduzir esse processo até que o presidente Lúcio pede, inclusive, para a gente poder continuar com vocês nesse processo e nos encontros, os primeiros encontros do Colégio de Inspetores, Colégio de Entidades, Colégio de Instituições de Ensinos e do CREA Júnior, nós vamos detalhar ainda mais como é que será conduzido a partir de agora esse projeto de inserção institucional do CREA no processo político municipal. E a primeira coisa a reforçar é isso que ficou claro para todo mundo, que é um programa institucional. Ele não tem compromissos com partidos políticos, não tem compromisso com candidatos, ele tem compromisso com a instituição apresentando a sua visão das políticas que devem ser feitas, levadas à frente, com o apoio das nossas inspetorias, das nossas entidades, das nossas instituições de ensino, para ter cidades melhores, para ter cidades saudáveis. E todos nós aqui temos consciência da importância, inclusive, do planejamento urbano, que é papel, inclusive, da engenharia, também da agronomia e das geociências, aí nos seus diversos planos, e na atualização desses planos, seja o plano diretor, seja os planos de resíduos sólidos, planos de saneamento, né? todos esses planejamentos, inclusive de mobilidade urbana, que nós temos como desafio. E o que nós queremos, a partir de agora, é que haja um compromisso cada vez maior das inspetorias e uma articulação das inspetorias com as entidades e também com o CREA Júnior, as instituições de ensino, no sentido de dar continuidade a esse programa. Como? O presidente Luz determinou já, e já está, inclusive, em processo de planejamento para que a gente produza um documento com maior densidade do que aquele formato que foi apresentado aqui naqueles eixos temáticos. Ele deve ter em torno de 50 páginas que sirva para que seja um norte para a administração municipal. E nós queremos que os inspetores e as nossas... Todas as cidades de Minas Gerais recebam dos inspetores acompanhados dos conselheiros, das entidades, do CREA Júnior, das representações institucionais que o CREA tem, ao prefeito e também à Câmara de Vereadores. Isso vai fortalecer muito a competência que as nossas entidades, os nossos profissionais, poderão oferecer ao trabalho, tanto legislativo como também do executivo. Ele determinou a elaboração desse material e um material promocional também, que deve ficar pronto ainda no primeiro trimestre do ano que vem, de 2021, e que nós vamos solicitar essa parceria, essa articulação com todos para entrega. Mas antes disso, nós teremos também a posse, a posse dos prefeitos eleitos, a posse dos vice-prefeitos e de todos os vereadores eleitos. Qual é o desafio que nós colocaríamos para todos vocês aí, principalmente para as inspetorias, as entidades, o CREA Júnior, as é, instituições de ensino? Nós estarmos presentes, representando o CREA na posse dos prefeitos, vice-prefeitos e também dos vereadores na Câmara Municipal. Essa primeira aproximação certamente será muito importante para nós buscarmos a parceria que o presidente Lúcio já determinou, será feita da assinatura dos convênios com o maior número de prefeituras possível para atingir os objetivos institucionais do CREA, que é a fiscalização, e também ofertar esse conhecimento no desenvolvimento das políticas públicas. Então, é importante que haja uma articulação grande, dê continuidade a essa articulação, para que a gente alcance esse resultado desejado. Nós queremos propor um desafio também para vocês na continuidade desse projeto. Seria o seguinte, nós, através da inspetoria das nossas entidades classe, em cada uma das cidades que compõem a inspetoria, nós acompanharmos a Câmara também, levantando projetos de lei e também propondo projetos de lei para os vereadores eleitos, com prioridade para aqueles, inclusive, que se comprometeram com a carta do CREA, em relação às políticas públicas que podem ser implementadas, como vários de vocês citaram aqui. Essa presença e essa competência dos profissionais, das entidades, das inspetorias, podem fazer uma diferença enorme enorme, na qualidade, inclusive, daquilo que vai ser implementado, mesmo com os parcos recursos que hoje nós sabemos a maioria das prefeituras tem. Mas é um desafio muito grande que o presidente Lúcio está nos colocando pela frente, nós estamos aí ajudando a estruturar esse projeto junto com o Edílio e com ele, com toda essa equipe, para apresentar a vocês e ter uma continuidade de uma forma que não seja uma questão apenas de um processo eleitoral mas é a presença da engenharia, é a presença da agronomia, é a presença das geociências no dia a dia do debate político das cidades, trazendo a sua contribuição. E vários de vocês, aí pela experiência que tiveram, sabem disso. A engenharia ainda tem uma presença muito acanhada neste processo. E se nós queremos ter representação, e queremos de fato, nós temos que, inclusive, estar presentes no dia a dia desses debates. E isso vai permitir que, inclusive, em futuro, na continuidade, nós tenhamos mais vereadores eleitos, mais prefeitos e mais também vice-prefeitos eleitos. Esse é o grande desafio para todos nós, que eu tenho certeza vamos poder contar com cada um de vocês. Obrigado, Michael. Muito obrigado, Mastúlio. É muito importante né, a continuidade desse trabalho. Eu acho que a fala do Marco Túlio, do Jean, também, do presidente Lúcio Borges, mostra o, o como isso não vai parar por aqui, como não era somente um projeto temporal. né Então, acho que nós tivemos uma ótima reunião com a participação das nossas lideranças, com a participação de candidatos que foram eleitos, outros que tiveram muita coragem de participar, a gente sabe que não é fácil. Eu acho que agora a gente vai para encerrar, né? Quero agradecer a todos que participaram e passar o encerramento... Oi, ah, só para registrar, nós estamos com a presença também do vereador eleito, o engenheiro Alcides de Goiás e Opa. a Ana Carolina de Lavras, está aqui conosco, tá? Todos os engenheiros também. Muito obrigado, Cris. É, até pedi para o pessoal ir me falando por WhatsApp, mas meu celular acabou de dar problema, aí não está entrando o WhatsApp. Então, obrigado, Cristina, Alcides, Ana Carolina, muito obrigado pela presença também, né? É, a engenharia conta muito com vocês. Presidente Lúcio, fique com a palavra para o encerramento. Eu queria agradecer a todos. Né? Realmente, igual o Marco Túlio falou aí, o nosso tempo foi curto porque a nossa ideia, se as nossas eleições do CREA tivessem sido resolvidas no prazo normal, nós teríamos um tempo melhor para ter articulado esse trabalho. Infelizmente, nós começamos a articular após 1 de outubro, quer dizer, tivemos aí praticamente 40 dias para articular esse trabalho. Então, eu fico muito agradecido, tivemos uma aderência muito grande de todos, né? Então, a gente fica feliz, porque assim, quando a gente lançou logo na, na segunda-feira, era após as nossas eleições do CREA, né? por volta do dia 5, que nós reunimos algumas pessoas, quer dizer, estava o Maicon, estava o Marco Túlio, a Cristina, algumas outras pessoas, o Ronaldo, e nós falamos, vamos, que nós precisamos, o tempo é curto, mas nós queremos participar. Então, assim, agradeço muito a todos, que todos né, aderiram, Assim, a gente vê aqui, nós estamos com 64 participantes agora nesse, nessa atividade. Então, eu fico feliz que é, apenas o nosso início, né? o início foi o processo eleitoral. Agora é que vem o nosso trabalho e nós vamos trabalhar com todos. O CREA está de portas abertas a todos, os eleitos e os não eleitos também. porque A vida continua. Né? Eu acho que é o seguinte, só o simples fato de terem disputado a eleição, já foi muito importante. Isso aí, assim todos são vitoriosos, tá? tanto os eleitos e os não eleitos. porque Eleição é isso mesmo. Eleição é um processo, igual foi dito aqui por vários, não é um processo matemático, né assim, é um processo político. Então, essa participação nossa é muito importante. Eu fico feliz, né estou assim, muito feliz. É um projeto que nós acreditamos nele, né, sim, é um projeto da, é, da nossa gestão, que será um projeto do CREA de Minas Gerais, né, e que nós vamos participar, eu tenho certeza, que nós vamos trazer todos, igual foi dito aqui, os nossos inspetores, as nossas entidades, o CREA Júnior, conselheiros, instituições de ensina, é, os setores empresariais da engenharia, os setores sindicais, dos nossos sindicatos também importantes, né, o Sege, o Singel, os outros sindicatos que fazem parte da COPAD, do Sindágua, né, então assim todos participarem. Eu acho que é muito importante essa participação. Nós criamos nessa gestão o nosso departamento que vai cuidar dessa parte aí. É um departamento que vai cuidar das das relações parlamentares, relações com a prefeitura, sindicais, entes públicos. Nós precisamos conversar com a sociedade para mostrar a nossa importância. É, hoje também é, conversei com o pessoal de Ouro Preto, em breve nós vamos ter uma reunião com o candidato eleito, o prefeito Ângelo Oswaldo, também já quer visitar o CREA para conversar com nós. Então, assim, outros prefeitos também já estão mandando sinais que querem sentar, conversar com o Poucreia de Minas Gerais. Então, assim, é muito importante que a gente coloque, porque nós vamos ajudar o desenvolvimento das cidades. E ajudando o desenvolvimento das cidades, as nossas profissões serão valorizadas e serão respeitadas. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Peço desculpas para o Alves, mais alguém que, não, que a gente não tenha visto. Né? Agradeço ao presidente Lúcio pelo encerramento, pelas ótimas palavras, principalmente de motivação para a gente. E a todos que participaram, muito obrigado e bom descanso a todos.